Você já parou para pensar no uso do hífen dentro da sua redação, seja do Enem ou de algum outro concurso ou vestibular? Se não, a hora é agora. Vem comigo! Oi, Reda-alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Redação Online, a sua melhor plataforma de correção de redação. E a minha dica de hoje é em relação ao hífen. Você já teve dúvida na hora de utilizar o hífen alguma vez? melhor você já pensou na utilização do hífen na redação seja do Enem de outros vestibulares ou no seu dia a dia é muito importante que você pense no hífen por isso eu vou te ajudar aqui a não errar mais o hífen em palavras específicas que você vai utilizar na redação por isso eu vou te ajudar agora a não errar mais palavras específicas que você utiliza na redação já aproveita que você tá comigo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative as notificações, porque sempre tem um monte de vídeos legais para vocês aqui. Eu trago muitos vídeos para vocês sobre estrutura da redação, dos parágrafos, como escrever a sua redação do Enem, e você talvez nunca se perguntou em palavras específicas que vocês utilizam, né? E assim, o hífen, ele tá dentro lá das palavrinhas que o pessoal mais erra, por colocar ou por não colocar. Até porque o nosso acordo ortográfico, ele aconteceu aí em 2009. Então, nós já temos um, um grande percurso desde que as regras do hífen mudaram. Mas muita escrita ainda tá antiga, né? Muita escrita errada. O pessoal acaba lendo errado e depois reproduz errado. Por isso, para a gente começar a falar do hífen, eu quero que você preste atenção na primeira dica e regra de utilização do hífen, que é letras iguais, c separam. Então, todas as vezes que você vai escrever uma palavra e que a última letra for igual à primeira letra da palavra seguinte, não pode ficar junto. Tem que separar e colocar hífen. É o caso de contra-ataque, por exemplo, tá? Contra-ataque termina em A. E ataque começa em A, letras iguais separam. É o caso de microondas, o e o separa por hífen. Também é o caso de anti-inflamatório. Termina com I, começa com I. Então, sempre que as letrinhas forem iguais, você vai fazer o que na sua redação? Separá-las. Essa é a dica número um. A dica número dois é: quando as letras forem diferentes, elas se atraem. Essa é a regra geral. Então, se você fala sobre autoajuda, por exemplo, auto termina em O, ajuda começa em A. O e A são letras diferentes, ficam juntas. Outro exemplo ainda que você pode utilizar na sua redação, neoliberal. Neo termina em O, liberal começa em L. Oi, mas tudo bem, então, se for uma vogal e um, um, uma consoante, tudo bem. Ó, neoliberal, termina em O, começa em L. São as letras diferentes, contraindicação também, do mesmo jeito. Sempre que você tiver letras diferentes, você vai poder juntar e esquecer do hífen. Essas da letras iguais se separam e a letras diferentes se atrás. são as duas grandes regras do hífen. Mas a gente sabe que na redação existem ainda outros termos muito importantes que você precisa e entram nas exceções do hífen. Se a gente pegar, por exemplo, assim, ó, anti-herói, uma palavra que você pode utilizar para fazer uma citação, para falar de um personagem, para fazer alguma alusão dentro da sua redação. Um anti-herói. Chai, você falou do anti-inflamatório. Qual é a regra de anti-herói e como se escreve? Anti-herói se escreve com hífen, por quê? Todas as vezes que a segunda palavra começa por H, Independente do que tenha antes, ela fica separada. Então, por isso que a gente tem anti-herói, anti-higiênico, super-homem, sempre separados, pré-história, tá? Sempre que a segunda palavra começa com H, você separa por hífen. E pra gente finalizar essas dicas de hífen, eu quero que você lembre do pré, pós ou Pro. São três termos que também sempre vêm separados com hífen. Então, você fala assim, né? Uh, é um pré-requisito. Se você coloca algo na sua redação que você fala sobre um pré-requisito, vai ser com hífen. Se você fala algo sobre pós, pós-acontecimento, pós-resolução... Ah, fica muito bonito um termo assim dentro da sua redação e você demonstra que sabe utilizar o hífen, ok? Então, pré, pós ou pró, pró-atividade, pró pró-política, pró enfim. Tudo que você consiga utilizar, pré, pós ou pró, você tem a obrigação, independente do que venha depois, você tem obrigação de utilizar o hífen. Foram quatro dicas muito rápidas, certeiras, para que você utilize o hífen na sua redação, para que você olhe para as palavras e comece a pensar, tem hífen, não tem hífen? Quais as regras que eu sei e como eu vou aplicá-las? Eu quero ver essa redação aí cheia de ifems, bem bonitinha, quando precisa e quando não precisa, tá show. Mas eu quero que você saiba utilizar, até porque isso vai demonstrar um plus, um conhecimento a mais para o seu corretor, ele vai gostar muito de ver palavras diferentes, que tem uma regra na sua construção, na sua constituição ali diferentes, e vai demonstrar domínio, vai ser algo a mais, um diferencial para sua redação. Espero vocês nos próximos vídeos, fiquem por dentro das nossas correções, fiquem por dentro do nosso canal, das nossas redes sociais. Eu quero ver vocês sempre aqui juntinho comigo, porque nós vamos juntos aí, a redação nota mil. Beijo, beijo, beijo, muitos hífens para vocês e para mim. Tchau, tchau.